Talentinho tá hoje, ok? Começamos, né? Hoje é dia 1 de dezembro de 2022, uh, 19 horas e 37 minutos, horário de Cuiabá. É, hoje a gente inicia a leitura comentada, né? Estamos lendo esta obra, três ensaios teóricos e filosóficos, e iniciamos o capítulo 2, né? É, que tem esse título aí Vamos falar de morfologia E de paremologia ah, Plano psicofísico e físico da língua de sinais né? é, Nós não utilizamos em nossas pesquisas O termo fonema E a razão é bem simples né? é, Esse termo fonema ah, Tem a sua raiz fon e som né? e ema, a mínima parte, então fonema, a mínima parte de um som, nós é, temos como base os estudos linguísticos da língua de sinais e, é, embasados por Martinet, a gente cunha um termo próprio para designar, então, é, a mínima parte da língua de sinais, que é parema, né, Uh, nós temos uma unidade de comparação que foi utilizada por Stoke em suas pesquisas, né, que é o parâmetro. É, alguém avisa no grupo, por gentileza, aí de WhatsApp, para ver a Lúcia tentar de novo, porque... Ah, tá, ela apareceu aqui. Achei que, ela, que eu tinha liberado, mas não tinha entrado, tinha caído. É, bom, uh, seja bem-vinda, Vera Lúcia, boa noite. E, como eu ia dizendo, uh, Parâmetro é uma unidade constituinte da língua de sinais, que que eu utilizou em suas pesquisas, né, para comparar as línguas de sinais. É, e né, o resultado disso, a gente sabe, é bastante comum na área, foi a, a reafirmação do status linguístico dessas línguas. Né? Uh, então, parâmetro é uma unidade constitutiva da língua de sinais, a gente lida com três parâmetros, basicamente, configuração de mão, que é o formato que a mão adquire é, num, para articular um sinal após a seleção de dedos é, locação, que para a gente é a somatória de um ponto de articulação e de um ponto de contato né? o, o, o local onde a mão é posicionada no corpo, no espaço para articular o sinal e especificamente a parte da mão que faz o contato com, essa, com, com esse ponto de articulação então, ponto de contato ponto de articulação, a somatória dos dois locação, e o terceiro uh, parâmetro, movimento. Então, é, uh, comumente, na linguística da Libras, é, se admite que o parâmetro é uh, a menor parte da língua de sinais, é o fonema, entre aspas. No entanto, a gente articulando a língua de sinais na segunda articulação, né, que é o nível fonológico da língua, uh, a gente observa que o parâmetro configuração de mão pode ser dividido em diversas partes menores, as configurações de dedo, a orientação da palma, a locação pode ser dividida em ponto de articulação e ponto de contato, o, o parâmetro movimento pode ser dividido em... Uh, movimentos menores, né, As, a, a gente tem a é, combinação, às vezes, de um movimento de giro do braço com um movimento direcional do braço. No caso desse sinal, por exemplo, né, eu tenho esse movimento, né, uh, que é um movimento fonológico para esse sinal, e eu tenho o direcionamento, então, para frente... Ou seja, é a combinação de dois tipos de movimento. Esse movimento aqui, ele não é um só, né? ele não é único. Então, eu tenho esse movimento, ele existe em separado, né? E o um movimento direcional para frente, o um deslocamento para frente, que existe em separado também, né? Então, isso daqui é a somatória desses dois movimentos e não um movimento único. É, então, todos os parâmetros, eles eh, podem ser articulados em partes menores. Então, se o parâmetro pode ser dividido em partes menores, o parâmetro não corresponderia ao fonema da língua eh, de sinais. E sim, as partes menores que resultam da articulação do parâmetro. Né? Então, par vem de parâmetro, queima a mínima parte. Então, o parema, o fonema, né? Na língua de sinais, corresponde ao resultado da articulação de um parâmetro, tá? Então, dividindo, articulando um parâmetro, a gente tem uh, partes menores, e essas partes menores, então, para a gente é o parema, só para contextualizar o uso do termo parema, e aí, obviamente, a área de estudo é a paremologia planos psicofísico por que eu chamo assim, né? porque a, a língua, ela tem é, três planos, ela tem um plano sutil que é o plano da ideia né? tem o um plano psíquico que é o o, o o plano onde estão as imagens né? as entidades linguísticas e o plano físico que é o plano da materialização da língua tá? então vamos à leitura o objeto deste ensaio é retomar alguns aspectos do capítulo 3 de nossa tese doutoral. O capítulo em questão tratou da dupla articulação da língua de sinais com enfoque na Libras, língua brasileira de sinais, explorando a partir de uma ideia estruturalista da língua, exemplificado na figura a seguir, especificamente no plano do conteúdo, a morfologia, plano psicofísico, e o plano da expressão, ou seja, na paremologia, fonologia, entre colchetes, né, é, plano físico, tá? Então, é, aqui está, né, a figura que tem essa estrutura que nós pensamos para é, chegar a esse resultado, né, é, mínima parte da língua de sinais, que nós precisávamos para criar, então, os grafemas uh, da nossa escrita de sinais. Então, esse, essa estrutura começa uh, entendendo o enunciado como uma parte que compõe o discurso verbal. E aí, essa parte, né, discurso, enunciado, a gente pensa com Bakhtin. Né? É, depois, Desse, desse enunciado, a, o próximo item da estrutura, já entra na linguística estruturalista com o e com Martinet. Então, o enunciado ele é composto por sinalemas, é, que é o sinal, item lexical da língua de sinais, e a gente está tratando como sinalema, porque a gente está é, é, dizendo que esse item lexical, ele... É, compõe uma estrutura maior, ele é utilizado para formar uma estrutura maior, então, sinal, item lexical da língua de sinais, ema, a mínima parte, então, sinalema é a mínima parte de um enunciado, então, se eu pego num discurso uma parte dele, ou o discurso todo como um enunciado, né? É, ou apenas uma parte desse discurso como enunciado, ele vai ser formado por itens lexicais. Então, esses itens lexicais aqui, eles são é, nomeados como sinalemas, né? como pertencentes a um plano maior. Então, uh, o enunciado é composto por sinalemas, itens lexicais da língua de sinais, seguindo a estrutura Sinalema, mínima parte de um enunciado, essa é a definição que a gente traz. Esse sinalema, ele pode ser articulado no plano do conteúdo, que é na morfologia. E aí a gente vai obter é, dois tipos né, de morfema, tá? que a gente vai chamar de sinalico, né? sinal, item lexical, ico. É, remete ao diminutivo, né? Um diminutivo da língua portuguesa, tá? Então, si, sinalico seria, então, as partes nas quais um sinalema pode ser articulado, que é, é, guarda ainda, apesar de ser dividido, guarda um sentido, um significado, e aí a gente teria dois tipos, o sinalico morfêmico, que seria... Aquela, aquela parte resultante da divisão que guarda um sentido explícito, tá? E o sinalico distintivo, a, a, a estrutura original, a gente pensou como sinalico distintivo, que seria a parte de um sinalema com valor de distinção. Para exemplificar melhor, se eu pego esse sinal aqui, né, dois anos eu posso dividir ele em dois centros de valores específicos. Ano, que é o substantivo, e o numeral quantitativo 2. Ano, numeral quantitativo 2. Como na língua de sinais, um, um item lexical pode abrir a estrutura dele para receber outra dentro, né, o que a gente chama de incorporação, tá? é, acontece isso nesse... É, substantivo ano. Eu não vou dizer um ano, dois anos, três anos. Pelo contrário, vai atuar aqui um fenômeno que Martinet chama de economia linguística, ou seja, colhe-se algo já existente dentro da língua, tá? E modifica isso, mas é, é, é, não no sentido de... É, Criar algo totalmente novo, né? Cria-se algo a partir daquilo que já existe, preservando, inclusive, características do item lexical já existente, né? Então, não se cria do nada, parte-se de, né? Então, eu tenho o um ano e eu tenho dois. Ao invés de dizer dois anos, eu digo dois anos, três anos. Quatro anos. Eu trago o numeral para dentro da estrutura do item lexical ano, tá? Isso é possível em alguns tipos é, é, de, de, de sinais na língua de sinais, tá? Uh, por exemplo, eu posso dizer hora, né? E eu posso dizer uma hora, duas horas, três horas, quatro horas de duração, tá? Tá? Eu posso dizer uma hora da tarde, duas horas da tarde, três horas da tarde, quatro horas da tarde, porque o sinal tarde comporta o numeral quantitativo. Né? Então, eu, eu utilizo algo já existente na língua, né? uh, que é o sinal tarde, eu utilizo o numeral quantitativo já existente, fundo os dois e crio um novo é, é, núcleo de sentido. Então, é, sinal tarde existe, independente? Existe. Sinal 1 um existe, independente dessa, dessa construção, uma hora da tarde? Existe. Então, eu tenho aqui dois sinalicos morfêmicos. Tá? E quando que ele assume um significado de apenas distinguir, de, de distinção, melhor dizendo, de disjunção, de dessemelhança, né? Pedagogia, por exemplo, tá? Eu tenho uma parte do sinal, outra parte se contrapondo por ponto de articulação diferente, tá? Não tem um sentido explícito, mas são duas unidades de sentido dentro do, é, do sinal, tá? Mesma coisa acontece com Professor, tá? Esse mesmo P topicalizado aqui acontece aqui. Esse mesmo P, né? Topicalizado à direita acontece aqui. Pedagogia, professor. Tá? Mesma coisa acontece aqui. Saúde, tá? São distintos, são dessemelhantes, são disjuntos, porque se troca o ponto de articulação. Tá, é, um exemplo. Eu, eu não gosto muito de tomar é, exemplos da língua portuguesa, eu fujo muito disso. Tá, eu procuro compreender os fenômenos linguísticos da linguística geral com a língua de sinais e não fazer transferências. Tá, o que faz-se de transferência é por verosimilança, ou seja, funciona tanto na língua de oral quanto na língua de sinais. Tá. É, mas eu procuro entender e assimilar sem passar a língua de sinais. Mas um exemplo, né, desse tipo de morfema, né, que a gente vai chamar aqui, inicialmente, de sinalico distintivo, tá, que ele congrega um sentido de dessemelhança, de diferença, tem um valor negativo, tá, é, por exemplo, a vogal temática dentro de um, um verbo... Uh, conjugado, por exemplo amávamos tá, Amava, né, esse a aí do vá é uma vogal temática tá então é algo semelhante, você não pode dizer que esse a aí tem algum sentido explícito, né a não ser o valor de vogal temática dele, tá então, na língua de sinais, a gente vai ter esse tipo de sinal, né? Isso daqui tem dois núcleos de sentido, um oposto ao outro, com valor negativo. E aí, para entender melhor isso, tem que estudar a teoria do valor de Soci. tá? Não tem como entender isso sem ir lá pedir a benção de Soci e da teoria do valor. Outro exemplo, esse sinal aqui tá? A gente tem uma mudança aqui de ponto de articulação e de ponto de contato. Ponto de articulação, a palma da mão, ponto de contato, tá? Perdão. Eu tô um, um pouco cansado, já fiz algumas confusões pequenas na, na aula de escrita de sinais. tá fazendo aqui também. Ponto de articulação, aqui onde as mãos estão posicionadas, tá? É... Espaço neutro, né? E aí... Uh, veja bem, ponto de contato, palma da mão e ponta do dedo da mão esquerda, do dedo médio da mão esquerda, palma direita, ponta do dedo médio da mão esquerda. Então, a gente tem essas mudanças, tá? Linguisticamente, cada parte dessa, isso daqui é uma coisa, isso daqui é outra. Eles estão opostos. Não é a mesma coisa. Visualmente, não é a mesma coisa. tá? É disjunto, é dessemelhante. Então, por isso que a gente considera dois morfemas diferentes. Tá? Uh, partindo, sim. Nesses exemplos que você deu do sinalico distintivo, ele só vai acontecer no caso igual a pedagogia, que é com a mesma configuração? Ou quando ele começa igual. Isso aqui também seria a mesma coisa. O seu. Cáceres. Cáceres, né? Eu estava eu, eu aqui com o com um sinal, com esse sinal aqui, né, Cáceres? É, eu, eu, eu sei esse. Porque é... agora, eu lembrei por causa muda, né? você deu vários exemplos uh -huh. que permanecem. Sim. E Sim. quando. É, mesmo... esse, esse caso aqui de Cáceres, eu havia esquecido esse sinal de Cáceres, eu o conhecia, esse sinal aqui, tá, ele tem a disjunção por ponto de articulação e por configuração de palma, tá, ponto, ponto de articulação não, perdão ponto de contato. Eita, eu acho melhor a gente interromper <risos> né, aqui, porque eu estou confundindo. Né? É, é, é, o ponto de, de articulação aqui é o espaço neutro. né? Ponto de contato, eu tenho lateral de dedo né, e, e cotovelo aqui e essa configuração de mão. Né? E aí a disjunção aqui muda, a configuração de mão muda Ponto de contato novamente, tá? Que aqui vai ser é, punho, né? Os dois punhos, tá? Então, é, é, é a mesma, a, a, o mesmo tipo de fenômeno linguístico, tá? Gente, eu vou pedir só um minutinho para eu colocar a tomada do, do computador, porque a minha bateria, eu não observei isso antes de começar a reunião, dá licença, né? Hoje, realmente, eu não estou num bom dia, né? Já aproveitei, peguei água também, que eu esqueci de pegar água, tá Hoje tá o dia dos esquecimentos. Né? Então, é, a gente tem vários tipos de elementos que podem estabelecer o valor de oposição entre uma parte e outra de um sinal, tá bom? Inicialmente, essas ideias vêm lá dos estudos da professora Maria Ângela Estelita Barros. Volto a falar, na reunião passada, falei da importância né, desses estudos da, da, da professora Maria Ângela para uh, o campo da fonologia e da morfologia, que pouca gente está prestando atenção. Né? Essa ideia, né, dessa divisão de... De, de sinais é observada por ela, tá? Quando ela vai é, projetar a escrita de sinais é, ELIS, tá? Então, tem três tipos de fenômenos que acontecem aí. Primeiro, por seleção de dedos, quando a seleção de dedos não corresponde para todos os dedos, por exemplo, uma coisa é a mão se fechar por completo. Tá? Nesse caso aqui, né, a, a configuração inicial é essa, a final é essa, tá? todos os dedos se fecham. Já nesse caso aqui, ó, tá? a seleção de dedos não corresponde, não é a mesma para todos os dedos. Tá? Eu tenho os demais dedos que se fecham, e o polegar, que apenas muda de direção, mas continua estendido. Ele está estendido horizontalmente para a, a região média do corpo, para o meio do corpo, e ele muda, fica estendido com a ponta para cima, no caso dessa configuração. Tá? Nesse caso aqui, tá? eu vou ter, em todos os sinais que acontecem isso, eu vou ter uma divisão. Esse daqui é um exemplo. Esse daqui é um exemplo disso, tá? Esse daqui, ó, é um exemplo disso, esse daqui é um exemplo disso. Esse, esse todo mundo aqui acontece lá em Minas Gerais, eu aprendi ele com o professor Madison Barreto, tá? É, perdão, é, é, é assim mesmo, é TA, tá? Uh, então... Nesses sinais acontece esse fenômeno, né, que divide o sinal em duas partes, tá, por seleção de dedos, tá, por mudança de ponto de articulação após você locar a mão configurada, que é esse caso aqui, ó, né, você loca, tem uma pausa, você muda o ponto de articulação. Então, isso acontece aí, uma cisão no sinal, a gente tem uma divisão nele. Tá? E o outro fenômeno é orientado pela mudança na direção do movimento. Tá? Por exemplo, esse sinal aqui. Ó. Eu tenho uma mudança, duas mudanças, três mudanças na direção do movimento. Primeiro, o movimento parte do centro para as extremidades, desce e parte depois das extremidades para o centro, tá? Tudo isso são características visuais, são elementos linguísticos importantes na formatação do movimento fonológico, tá? Tudo isso é importante para o estudo fonológico de um determinado elemento linguístico, e, obviamente, para a morfologia também. Tá? Mais perguntas sobre isso? Ok, então, sigamos. Bom, do sinalema, então, partindo a estrutura, depois os morfemas, é, eu vou conseguir separar esse, dividir esse sinal em parâmetros. Né? Nós lidamos com três parâmetros, né? que são os parâmetros de Stoockel. Configuração manual, locação e movimento. Tá? Então, o parâmetro é um conjunto de paremas, um conjunto de fonemas, estou colocando entre aspas, que compõem os sinalemas. Depois de, de dividir o sinal em parâmetros, acabou? Não. O parâmetro seria algo análogo à sílaba na língua oral. Tá? Depois que eu Obtenho os parâmetros, tá? Eu vou dividi-los novamente. Aí eu vou obter as partes que compõem este parâmetro. Essas partes que compõem os parâmetros são as mínimas partes, então, da língua de sinais. São os paremas, ponemas, tá? Essa é a estrutura linguística que a gente pensou para lidar com socir na língua de sinais e com a ideia de língua como sistema. Tá? Não nos estenderemos muito sobre esse assunto no presente ensaio. Buscaremos apenas reapresentar nossas ideias iniciais que ganharam contornos mais bem definidos, principalmente no que tange aos estudos morfológicos. Para delinear nosso novo entendimento dessa temática, demonstraremos com exemplos de sinalemas escritos pela escrita de sinais de visografia. embora Soci enfatize que não existe fonologia num determinado estado de língua, Faremos também uma descrição paremológica dos sinalemas a fim de expor nosso método de análise e registro linguístico paremológico da Libras. Tá? Eu acho que no final eu acabei não é, colocando, não coloquei mesmo é, o método de análise, né? Eu cito aqui, mas na hora de produzir o texto, acabei não, não colocando esse método de, de análise, né? Uh, vamos adiante. Retomando as ideias anteriores, tópico 2.1, a nossa tese doutoral, na nossa tese doutoral, buscamos, e, buscamos estruturar os elementos linguísticos a partir do discurso como elemento maior que vai sendo decomposto em partes menores para que pudéssemos chegar à mínima parte da língua de sinais, para assim criar grafemas que se relacionassem com essas mínimas partes. Né? Lembrando que a gente buscava o princípio de uma escrita alfabética para a língua de sinais e que esse, essa noção de, de escrita alfabética tem a ver com a relação grafema-fonema. Tá? Assim sendo, temos o seguinte. Um, o discurso é composto por enunciados, orações. Esses, como menores partes de um discurso, são nominados enuncialemas. Os enunciados são compostos por itens lexicais, o que na língua de sinais, são chamados de sinais. Esses, como menores partes de um enunciado, são denominados sinalemas. Os sinalemas, no plano do conteúdo, na morfologia, né, se dividem de duas formas muito específicas. Naquela época, baseados em Martinet, que afirma que todas as línguas concordam em articular-se duplamente, mas que cada uma o faz à sua maneira. Ao articularmos os sinalemas, percebemos a peculiaridade da língua de sinais quanto à sua maneira de realizar a primeira articulação. Denominamos sinalicos, tá? Tem uma nota de rodapé. Menor parte de um sinalema no plano do conteúdo. As partes que um sinalema pode se dividir e classificamos da seguinte maneira, sinalico mórfico, sinalico com sentido, e sinalico distintivo, sinalico com valor de distinção, ou seja, com valor negativo para lembrar a teoria do valor de Saussure. Tá? É, como já comentamos um pouco essa estrutura, né? vamos adiante na leitura. Os sinalemas no plano da expressão, ou seja, na paremologia, na fonologia, podem ser divididos em parâmetros, que são basicamente três. Configuração de mão, locação e movimento. Para nós, todos esses parâmetros se dividem em subcategorias. Assim sendo, temos um, configuração de mão, configuração de dedo do polegar, configuração dos demais dedos, dedo indicador, dedo médio, dedo anular, dedo auricular e orientação de palma. Ao contrário do que muitos é, admite, admitem, né, para nós, a orientação de palma, ela é um item que forma a configuração de mão, o parâmetro configuração de mão, e não um parâmetro à parte, tá? Locação. É, só antes da gente é, pensar locação, é, por que, que muitos vão falar que a orientação de palma é um parâmetro à parte? Porque é, em determinados é, sinais, eles vão. É, ela é, vai então é, influenciar na mudança de sentido. Ou seja, os sinais eles vão, né, o meu raciocínio anterior. É, terem o seu sentido modificado por causa da modificação da orientação de palma. É no caso desse sinal aqui, ó. Eu mostro a você, você mostra a mim. Veja que a orientação de palma é que é responsável pela mudança tá, do sentido. Isso tem a ver com par mínimo, tá? Mas não é só a orientação de palma que é responsável aí nesse caso. Eu não posso atribuir a mudança de sentido exclusivamente à orientação de palma. O movimento também muda. Nós temos nesse sinal aqui, ó, eu mostro a você, o movimento direcional para frente. Aqui o movimento é inverso. Movimento direcional para trás. Então, qual é... O papel do movimento direcional aí vamos agora dizer que a categoria de movimento direcional também é um parâmetro à parte não é, né? Os movimentos direcionais é uma subcategoria do parâmetro direção, então a, a, a orientação de palma ela é uma subcategoria, tá? da configuração, do parâmetro configuração de mão. Ela é um dos itens linguísticos que compõem a configuração de mão como um elemento linguístico maior. Então, locação. O, a locação é a somatória de um ponto de articulação mais um ponto de contato, tá? O que se vai dizer tradicionalmente é que locação Ponto de articulação, ponto de contato são sinônimos, tá? Na língua de sinais. Querem dizer a mesma coisa. E eu falo para vocês, não quer dizer a mesma coisa, não. Isso é um, um erro conceitual. É um erro de concepção, tá? Porque ponto de articulação é o ponto específico, o lugar específico no corpo ou no espaço onde a mão é locada, onde a mão é posicionada para articular um sinal, tá? Esse sinal aqui, por exemplo, ele tem como ponto de articulação a testa, o local onde a mão é colocada. Esse sinal aqui, ele tem como ponto de articulação o espaço neutro, tá? Então, o local onde a mão é, é posicionada para articular o sinal esse é o ponto de articulação. Aí ah, o ponto de contato, qual é a definição? O ponto de contato, a definição dele é a parte específica da mão que faz o contato com o ponto de articulação, com a região do corpo, porque no espaço, tá? Pouquíssimos sinais vão ter ponto de contato. Esse sinal aqui tem como ponto de articulação o espaço neutro. Tem como ponto de contato a ponta dos dedos. Já esse sinal aqui, ele só tem como locação o ponto de articulação espaço neutro. Não tem ponto de contato porque a mão não toca em nada. tá? Então, a somatória desses dois itens é que me dá a locação, Tá? Ah, professor, mas esse sinal aqui não tem ponto de contato. Como que você define que a locação é a somatória de um ponto de articulação e de um ponto de contato? Bom, toda regra tem a sua exceção. Existem sinais que terão como locação apenas o ponto de articulação. Três. Movimento é o terceiro parâmetro. E aí, as sub, subcategorias de movimento. Movimento direcionais, né? Para frente, para trás, para cima, para baixo, etc. e tal. Movimentos circulares: circular vertical, circular horizontal, circular frontal. Tá. Uh, movimentos de braço: esse movimento. Esse movimento, esse movimento, esse movimento, esse movimento, tá? Movimentos de dedos. Todos esses movimentos, né? Uh, movimento da face são as expressões faciais, né? por exemplo quando eu faço isso ó né para intensificar alguma coisa né? muito por exemplo né eu estou movimentando alguém é capaz aí de vocês negar que isso daqui é movimento ou isso daqui é movimento isso daqui é movimento? Isso daqui é movimento? Isso daqui é movimento? Não tem como negar, né? É movimento. Tá? Movimento da língua. Né? Isso que eu mostrei. Né? E movimento do tronco. Movimento do tronco, tá? E faltou... Ah, não, o movimento da cabeça tá aqui, né? Sim, não, né? Aí tem alguns sinais que, que acompanham, né? Por exemplo, Deus, a gente costuma colocar o foco e aí a gente tem o um movimento da cabeça, né? E assim por diante. Perguntas? Não, prof. Não. Ok, vamos adiante então. Prof, tá? eu desliguei um pouco porque o nariz começou a ficar daquele jeito, aí eu vou ficar aqui. Nossa. <risos> Eita, essas rinites, né? Ô, oh, Santo Pai. Pior que o tratamento para isso praticamente não existe, né? Então. Ok, fica à vontade. Essas subdivisões são, para nós, os paremas, tá? Configuração de dedo, configuração dos demais dedos, né? Do dedo indicador, médio, movimento direcional, movimento do braço, né? Então, isso aí são os paremas. Ou seja, as mínimas partes do parâmetro... Embora a maioria dos estudos indiquem a concepção de que os parâmetros sejam os paremas, ou seja, as mínimas partes da língua, não podemos coadunar com esse pensamento, uma vez que nossos experimentos de articulação da língua de sinais contradizem tal presunção. Se os parâmetros que constituem as línguas de sinais são divisíveis, eles não podem ser considerados os parâmetros, os paramas, os paremas, pois, segundo o conceito deles, que replica o conceito de fonema, um parema não pode ser dividido em partes menores, né? Lembrando que o conceito de fonema, de parema, é a mínima parte da língua que não pode é, ser mais dividido e que tem, que apresenta a característica de poder ser, é, de não ter sentido em si mesmo e de poder ser combinados, combinados para formar, então, unidades do plano morfológico. Com base em nosso posicionamento, temos, então, os paremas, Unidades da língua considerando sua capacidade ou possibilidade de combinação, tá? Lembra que a gente está falando aqui de fonologia, de paremologia, que é diferente de fonética, de parética, tá? É, a fonética, ela estuda as mínimas partes da língua considerando as propriedades tá, da produção e da articulação dessas mínimas partes. A fonologia, a paremologia, lida com as mínimas partes da língua, levando em consideração as possibilidades que ela tem, que eles têm, né, de serem combinados para formar unidades maiores. Então, um, relativos à configuração de mão, nós temos configuração do polegar curvo, flexionado nas duas articulações e fechado na palma, tá? Tá? Curvo, flexionado na segunda articulação e aberto, tá? Estendido verticalmente, paralelo à palma, horizontalmente ao lado da palma, perpendicular à palma e encostado na palma. Configuração dos demais dedos. Indicador médio, anular e auricular, tá? Flexionado nas duas articulações e fechados na palma. Uh, fechado na palma e angular a palma. Uh, que seria dessa forma e dessa forma. Tá? Arqueado, que é dessa forma. Né? Arqueado. Arqueado flexionado na primeira articulação, inclinado, que seria essa configuração, e estendido paralelamente à palma. E orientação de palma para frente, para trás, para medial, para distal, para cima e para baixo. Tá? Então, esses são os fonemas uh, relativos a configuração de palma. Dois, relativos à locação: o que temos? Ponto de articulação: espaço na frente do rosto, alto da cabeça, cabelo, lateral da cabeça, orelha, testa, sobrancelha, olho, maçã do rosto, bochecha, nariz, buço, boca, dente, queixo, embaixo do queixo, braço, ombro, axila, meio do braço, cotovelo, antebraço, punho, dorso da mão, palma da mão, lateral da mão, dorsal dos dedos, palmar dos dedos, dorsal dos dedos aqui em cima, palmar aqui, tá? Lateral dos dedos, dedos, intervalo dos dedos, ponta dos dedos, perna, tá? Uh, não catalogamos até o momento nenhum sinal localizado do joelho para baixo. Se vocês conhecerem, me fale qual é, que eu já quero registrar. 2.2, uh, ponto de contato. Veja bem que os pontos de articulação são diferentes dos pontos de contato. Ponto de contato, dorso da mão, tá? palma da mão. Quando que um... É, dorso de mão é ponto de contato e não ponto de articulação, tá? Quando, por exemplo, tá? eu fizer isso daqui, ó. O ponto de articulação aqui é o espaço neutro. Aqui, a mão, o dorso da mão está fazendo contato, tá? Quando que a palma da mão é ponto é, de contato e não ponto de articulação, quando ela servir de apoio. Tá? Quando não servir de apoio, não é um ponto de contato. tá Há que se frisar aqui que para as definições é, de palma de mão e dorso de mão como ponto de articulação e ponto de contato, necessitará de estudos mais profundos. O que trago até o momento não é o suficiente. Então, quem anda procurando... tá um objeto de estudo para um mestrado tenha que um, tá? Fazer as verificações. Se é, é, palma de mão e dorso de mão podem figurar como ponto de articulação ou se só são ponto de contatos. E o orientador vocês já têm, né? Já sabem que eu oriento essa pesquisa. e uh... Lateral da mão, dorsal dos dedos, palmar dos dedos, tá? A mesma coisa tá é, que eu falei em, em, em relação ao dorso da mão e a palma da mão fica em relação ao palmar dos dedos e ao do, dorsal dos dedos, tá? Lateral de dedos, dedos, ponta de dedos, intervalo de dedos, tá? Só não é incluso unhas, tá? Ah, professor, mas eu tenho uma unha desse tamanho, então... Não, né? Relativos ao movimento, que é o ponto 3, ou, ou a categoria 3. Movimentos direcionais, vamos à listagem. Para frente, para trás, para frente e para trás, a combinação dos dois, né? Para esquerda, para direita, para esquerda e para direita, para cima... E à esquerda, para cima e à direita, para baixo e à esquerda, para baixo e à direita. Movimentos circulares: vertical, horizontal, frontal e semicircular. Movimentos de braço: flexão, extensão, dobramento do punho, giro completo do punho. Meio giro do antebraço com o punho dobrado, meio giro lateral do braço, tá? Flexão do braço, flexão, extensão do braço, tá? Dobramento do punho, tá? Giro completo do punho, meio giro do antebraço... Uh, perdão, meio giro do antebraço com o punho dobrado, esse daqui, tá? por falta de nomes, tá, mais apropriados, eu utilizei essas nomenclaturas. É uh, o mais adequado? Não é. Precisamos de pesquisa de mestrado também para essas definições. Daí, ir lá na medicina, estudar, né, como que, que se dá esses nomes, né, dessas posições, tá, para a gente poder é, nomear, isso corretamente, né, adequadamente, tá? Eis mais um objeto de mestrado. E meio giro lateral do antebraço, dessa forma. Movimento dos dedos, abrir a mão, fechar a mão, abrir e fechar a mão. Flexão e extensão de dedo na primeira articulação, isso daqui. Flexão e extensão de dedo na segunda articulação, isso daqui, Tá? Unir e separar os dedos, tamborilar os dedos e fricção dos dedos. Tá? Movimentos de cabeça. Afirmação com a cabeça, negação com a cabeça. Tem mais a, as inclinações possíveis, né? Da cabeça. Que eu não listei aqui. Movimentos da face. Levantar a sobrancelha, abaixar a sobrancelha, tensionar severamente as... A, a sobrancelha para baixo, né? É, piscar o olho, uh, fechar, o, fechar e abrir o olho, tá? Que daí é os dois olhos, né? Você pisca um olho, que é fechar apenas um, né? Os dois, vamos chamar de piscar o olho? Não, precisamos de um distintivo. Piscar o olho, né? fechar e abrir o olho. Tá? Direcionar o olhar qualquer direção, tá? Para cima, para baixo, sugar a bochecha, inflar a bochecha, abrir a boca, contrair os lábios, tensionar os lábios, tá? Serrar os dentes, tá? Por exemplo, se a gente vai é, é, fazer um classificador de alguém subindo um morro com uma bicicleta, né? Fazendo muito força, né? Então, você já... ou você tensiona os lábios, né? Ou você serra os dentes. Ou que alguém tá trabalhando demasiadamente, né? Tá? O uh, que mais? Contrair os lábios, já falei, tensionar os lábios, serrar os dentes, soprar corrente de ar, tá? Por exemplo, o sinal de helicóptero, ou helicóptero, né? Faz. Né? Ou então, é, carrinho, ou brincar com carrinho, né? Aí é vibrar os lábios, não é, não é soprar, né? É. Tá? Vibração de lábios. Eu acho que eu não coloquei isso. Daqui eu coloquei vibração dos lábios. Não coloquei na lista, mas tem. Tá? Uh, movimentos da língua. Língua na bochecha. Passar a língua internamente na bochecha. O tá? que mais? Colocar a língua para fora. Aquele sinal né? de sorvete. Movimentos do queixo. Movimento lateral do queixo. Tá? Movimento vertical do queixo. Tá? Isso foi incluído recentemente, tá, pessoal? É... Nos foi mostrado, quando a gente estava discutindo a escrita de sinais, nos foi mostrado um sinal, né? sinal de mentiroso, Tá, você coloca a língua internamente entre os dentes e o lábio, e aí movimenta verticalmente o queixo. Até então, a gente só tinha esse sinal aqui, esse sinal, tá, com esse movimento de queixo, mas um movimento de queixo horizontal. Né? Uh, a posteriori, tá, a gente, então, acabou... É, tendo contato com esse sinal né, de mentiroso. E aí a gente catalogou esse movimento vertical de queixo. E aí a gente pegou o grafema da escrita de sinais para o movimento de queixo, que ele é horizontal, e a gente colocou ele na vertical para é, grafar esse movimento. Tá? Uh, movimento do tronco, inclinação frontal, inclinação para trás... Inclinação lateral esquerda, inclinação na lateral direita para frente, inclinação lateral direita para trás, inclinação lateral esquerda para frente, inclinação lateral direita para trás. Com base nisso, conforme anunciamos no ensaio anterior, que usaríamos o poema O Abraço do Sol para a análise morfológica e paremológica, Tre trecho selecionado. Boa noite, Luzinete, seja bem-vinda. Foi o pôr do sol é o momento em que o sol me abraça. Teríamos o seguinte: daí, para quem acompanha no livro, né, aqui está a página com a análise morfológica e a análise fonológica. Então, a gente tem o sinal, o pôr do sol, tá? Que a gente tem. É, basicamente, tá? Deixou é, o sinal é esse, né? Utilizado no poema, tá? Pôr do sol. A gente tem então o L que se recolhe e S, tá? No no final, a partir é, é, é, do que é utilizado no poema, se remetendo ao sinal de sol. Né? sol, tá? Então, esse S e esse, eh, perdão, esse L e esse S, né, que termina, né, faz isso, né, esse SL, tá, ele é um morfema datilológico e um substantivo masculino, tá? A gente tá fazendo a análise morfológica desse sinal, tá, que eu fiz aqui, tá, de pôr do sol. Então, o S e o L que aparecem numa sequência invertida, né? Primeiro o S, o L, né? E depois o S, tá? Ele é o morfe, tá? Ele é um morfe. Mas à frente eu vou dar a definição de morfe na língua de sinais. Morfe, sinalema datilológico, substantivo masculino. O morfema em si, pôr do sol... É um sinalema neológico, substantivo masculino, imagem, descrição. Tô categorizando isso, tá? Dentro da morfologia. Então, o S, o L, eu já disse que é um morfio, um sinalema datilológico, substantivo masculino. O movimento, tá? Esse movimento, tá? De um lado para o outro e descendo, Tá? Movimento direcional descendente, tá? Alomorfe, ação de descer do verbo. Tá? Ação de descer, verbo. Tá? O braço configurado dessa forma, tá? Alomorfe, substantivo masculino, tá? Remete ao horizonte, tá? Então, eu tenho aqui esse braço configurado dessa forma com o sentido do horizonte, né? Ao longe o horizonte e o sol se pondo, tá? S, L, remete ao sol, movimento é o próprio descer, o próprio pôr, tá? Desse sol, se pôr desse sol, tá? O significa, tá? tá? Quem quiser saber mais sobre esse poeminha, ele foi analisado em, algum, em alguns vídeos aí atrás na nossa leitura, é só voltar os vídeos e assistir a, então, a, a análise sintática feita desse verso do poema, significa, tá, significar, morfema, verbo transitivo direto com função de ligação. Por que que ele tem função de ligação aí? Porque o poeta, no momento de compor o seu poema, transgrediu a classe gramatical do, do verbo, que é um verbo transitivo, tá, Substituiu o verbo é, tá? Que é um verbo de ligação, na língua de sinais não é marcado, tá? Pelo verbo significa. Ok? Por que, que o poeta utilizou isso? Porque ele quer deixar bem claro a intenção da verbe dele, da inspiração dele naquele momento. E aí vem Bakhtin para não nos deixar sem fundamento para fazer essa transgressão gramatical no verbo, tá? Bakhtin diz que o poeta, ele capta o momento, ele se inspira e ele produz o belo a partir da língua. Só que ele vai pegar os itens da língua e ele vai utilizar segundo a sua ética e a sua estética, tá? Então, é uma coisa muito própria do artista. Seguindo, então, tem o sinal momento, tá? Então, aí a gente tem o pôr do sol, né? É o momento ou significa o momento, tá? Então, por isso que o verbo é, significa aqui, significar aqui, ele vai assumir, então, as características do verbo é. Ele vai transgredir a, a própria classe gramatical, tá? Tá? E vai assumir as características do verbo é, porque ele vai ligar o item anterior, o sinal anterior, que é o pôr do sol, tá? aquilo que vem depois dele, que é momento, tá? Então, o pôr do sol é o momento ou o pôr do sol significa o momento, tá? Então, momento, morfema, substantivo, masculino, tá? E... Me abraça, tá? Que está utilizado esse sinal aqui, ó. Me abraça. Tá? Com expressividade de fechar os olhos, de abaixar a cabeça, né? De movimentar a cabeça. Então, a gente tem me abraça, verbo transitivo direto pronominal. Tá? Então, abraçar. Abraçar. Morfe. Verbo transitivo direto e pronominal. Direcionalidade, né? Esse fechar os olhos e abaixar a cabeça. Isso tem um núcleo de sentido. Significa a mim, essa direcionalidade. A mim, me, tá? Pronome oblíquo, pronome reflexivo. Ok? Então, assim, a gente fecha a análise morfológica dando aí, tá? É, algumas funções, tá? Desses, desses itens lexicais e as classes gramaticais deles. Uh, na sequência, a análise paremológica. A gente pegou, então, só sol. tá Sol. Para analisar. Então, a gente tem duas configurações de mão, S e L. Do S, a gente tem a configuração do polegar fechado dos demais dedos, também fechado, orientação da palma. Na sinalização que está dentro do sinal que nós tomamos como base para a análise, orientação da palma para frente e a locação é o espaço neutro. Tá? A mesma coisa acontece com o L. Nós temos o polegar estendido, horizontalmente, indicadores estendidos é, é, verticalmente, uh, demais dedos fechados, orientação da palma para frente, locação, espaço neutro. Não consideramos aqui, para essa análise, o movimento, tá? Perguntas? Não. Vamos adiante, então. Tópico 2.2 Morfemas, morfes e alomorfes, nova definição para os sinalicos. Com o aprofundamento do nosso pensamento linguístico na Libras, passamos a conceber os sinalicos como sendo morfes e alomorfes. É importante lembrar aqui que, embora tomamos designações gerais, consagradas na linguística geral, na língua de sinais precisamos compreender a aplicação delas, sempre respeitando a espaço-visualidade da língua e o pressuposto de Martinet de que cada língua se articula à sua maneira. No entanto, manteremos para essas nomenclaturas cunhadas na nossa tese doutoral, manteremos para esses a nomenclatura cunhada em nossa tese doutoral, sinalicos. Então, a gente vai tratar em estudos posteriores, nesse em estudos posteriores, Tá? tanto a designação morfe e alomorfe, quanto sinalico. Tá? A partir desse ponto, passaremos então a exemplificar a aplicação dos pressupostos de morfes e de alomorfes na Libras, não sem antes defini-los. É claro que a definição aqui está bem linear, bem rasa, precisa de aprofundamentos, né? objeto de mestrado para quem procura um ou de doutorado, né? Um exemplo disso na Libras é o que damos quando falamos sobre morfologia da língua de sinais. No sinalema, ano, tá? Que é o exemplo dado aqui, temos o morfe, tá? E aí eu considero o radical na mão passiva, tá? E o movimento como... É, é, é, sendo o radical desse sinal, porque quando a gente é, incorpora o um número, a mão dominante muda, tá? Mas a passiva permanece, então é ela que contém ah, o sentido é, primevo do sinal, tá? Então, é o que mantém, ao longo das combinações quantificadas, né? Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, é essa mão que mantém o sentido... Tá? Do, uh, do substantivo ano tá sendo que a outra mão a mão dominante vai é, trazer o, o quantitativo né para dentro do sinal tá dois anos o movimento permanece mas a mão se altera tá e coloca então o quantitativo. Para efeitos de comprobação verossímil, apresentamos ainda os seguintes exemplos: pente e pentear. Tá? Olha só: pente é um morfema. Já pentear, eu tenho dois morfemas. Eu tenho o morfema pente e aí eu tenho um movimento que vai se repetindo que vai significar a ação de pentear. Uma coisa é você fazer pente. Pente. Outra coisa é você fazer pentear. Ok? Outro exemplo. Telefone celular, tá? O morfe tá? Nesse caso aqui, tá aqui, ó, tá? Ele vai se manter, tá? Isso daqui vai se manter na forma verbal fazer uma ligação com o celular, ligar para você, tá? Com o celular, ok? Então, o que vai mudar aqui vai ser o movimento, telefone celular, fazer uma ligação para você, tá? Ligar para você, ok? E aí, o último exemplo dado aqui é o casa e o morar. Veja bem, essa forma né, é o núcleo de sentido casa, lugar construído para se habitar. O movimento é que significa a ação tá, de habitar esse local. Perguntas sobre isso? Não. Oi, não? Não. Tá bom, vamos adiante. É, o, o texto é técnico e é um pouco claro né, sobre, sobre essas questões. Já a ideia do alomorfe traduz-se por um morfema que é realizado por dois ou mais morfes. Notamos na Libras, em alguns de seus itens le lexicais, tais ocorrências. Apresentamos algumas delas. Além disso, também comentaremos alguns aspectos próprios da língua de sinais que condicionam e determinam a aplicação desse princípio linguístico na língua de sinais. São basicamente de três ordens. Por mudanças na configuração de mão em virtude da seleção de dedos, mudanças no ponto de articulação e por mudanças na direção de movimento. Em relação ao primeiro caso, temos mato grosso sendo um morfema que se realiza por meio dos seguintes morfes, né? Parte inicial, parte final, tá? Aqui a gente tem a mudança de configuração de mão e também de ponto de articulação, tá? Congrega os dois fenômenos. Isso acontece em virtude da seleção de dedos, que acontece no sinalema, que não é correspondente para todos, ou seja os demais dedos se curvam e se fecham pelas pontas na palma da mão, enquanto o polegar continua estendido, mudando apenas o direcionamento, dividindo com isso o sinalema em sinalico inicial e sinalico final, em outras palavras, morfe, inicial e morfe final. Podemos encontrar este mesmo fenômeno no sinal bonito, tá? sinal bonito, que é um Morfema que se realiza por meio dos seguintes morfes: esse é o início e esse o final. Relacionado ao seguinte caso, temos o sinalema saúde. Neste caso, temos também um morfema que se realiza por meio de dois sinalicos ou morphos, sendo este o primeiro e este o segundo. Nesse caso, o fenômeno da divisão do morfema e morfes sinalicos se dá porque acontece uma pausa após a locação da mão configurada no ponto de articulação. Em seguida, o ponto de articulação é alterado. Podemos encontrar a repetição deste é, fenômeno no morfema Jesus Cristo, tá? uh, que é realizado pelos morfes. É, esse é um, esse é outro não tem como linguisticamente falar que é a mesma coisa a visualidade aqui é, é uma e a visualidade aqui é outra né? é, é, é, essas duas visualidades estão opostas uma a outra, assumindo então, aí, valor de negatividade para lembrar a teoria do valor de Saussure perguntas? vamos não, adiante eu quero terminar esse capítulo hoje. Por último, apresentamos o terceiro caso. Neste, temos no morfema sistema, tá? Sistema. Que se realiza por meio de dois morfes, né? Uh, primeiro, as mãos se afastando no plano horizontal, depois. Descendo, sistema Esse fenômeno, conforme explicado anteriormente Se dá em virtude da mudança no di Na direção do movimento No direção ficaria o dialeto Ribeirinho aqui, né? Podemos observar a recorrência Deste mesmo fenômeno em outros morfemas No entanto, apresentamos aqui Apenas o seguinte Estrutura, né? Que é com duas mãos, né? Sistema e estrutura que também se realiza por meio de dois morfes, sendo estes, né? Esse é o primeiro, esse é o segundo. Perguntas? Não vou adiante. Como vimos nos exemplos dados até o momento, no plano do conteúdo da Libras, o plano do conteúdo da Libras é composto, composto por morfemas que podem ser decompostos em partes menores, ainda no plano do conteúdo, ou seja... As partes resultantes da decomposição dos morfemas no plano do conteúdo ainda contribuem na realização do mesmo. Portanto, como vimos, é possível aplicar essa noção da linguística geral na Libras dentro dos limiares, dos limites, né, de sua modalidade espaço visual. Perguntas? Vamos adiante. 2.3, novos direcionamentos para a primeira articulação da língua de sinais. Vamos chegar às definições, tá? Uh, está em algum lugar por aqui. Se não estiver, o pessoal cortou na hora de diagramar o livro, porque no original, no meu escrito, tem a definição. Eu não sei por que não está aqui. Ah, tá. De forma bastante sintética, um morfe constitui a realização de um morfema, tá? Definição de morfe, tá? Eu passei que nem, nem percebi, né? A definição de alomorfe é a, a realização de um morfema por dois ou mais morfes. Então, sempre que eu tiver dois ou mais morfes num morfema, realizando um morfema, eu tenho tá? A ideia do Halomorph. tá? É claro que essas ideias, pessoal, conforme a gente vai estudando, aprofundando, conhecendo mais, tá? A gente vai é, aprofundando a definição, a conceituação, e pode ser até que essa é, é, definição breve e, e, e, e linear, né, sem profundidade, mude, tá? Afinal de contas, é, por exemplo, eu não tenho formação na área de letras, tá? É, a minha formação é do doutorado em linguística, tá? Em estudos de linguagem, tá? Então, à medida que eu vou estudando gramática, as gramáticas, eu vou aprofundando, vou compreendendo melhor, e aí é, essas definições elas vão ficando mais claras ao longo da minha carreira e ao longo da minha obra, Tá? Sejam muito bem-vindos os possíveis mestrandos e doutorandos que me ajudarão nessa tarefa hercúlea né, de fazer essas definições. Ok, vamos lá. Como foi exemplificado, o sinalico-mórfico é a parte de um morfema que pode ser encontrado em diversos outros. Então, veja bem, eu vou considerar um morfe tá? Uma parte de um morfema que eu posso encontrar em diversos outros mor é, é, morfemas, tá? Só para retomarmos a ideia, apresentamos três casos específicos com a ocorrência de morfes na tabela a seguir, tá? Então, o primeiro é casa, tá? Casa, e aí eu tenho vizinho, tá? O sinal de vizinho é assim, tá? Casa, Vizinho, ou seja, uma casa do lado da outra, tá? Então, olha só, qual é o morfe aí? O morphe é exatamente essa parte aqui, ó, tá? Essa parte aqui. Eu vou encontrar essa, essa parte aqui que remete à casa no sinal de vizinho, no sinal de condomínio horizontal, condomínio horizontal, Tá? É, vou encontrar em casarão, ou casarão, tá? Eu vou encontrar em casinha, tá? Percebem que, que o telhadinho da casa está aqui na configuração? Tá? Então, isso que permanece é o Morph. Eu posso encontrar isso em vários, na realização... De vários outros morfemas. Outro exemplo que tá aí no livro, tá? É perguntar, perguntar e pesquisa. O que que eu tenho aí que permanece nos dois morfemas? Eu tenho o um movimento que vai diferenciar uma coisa da outra. Perguntar e pesquisar, tá? Alguns, eu aprendi a pesquisar assim, ó tá, pesquisar, pesquisar dessa forma, tá, mas o mais corrente aqui na UFMT é pesquisar, tá, então, olha só, pergunta, pesquisar, ou pesquisa, tá, o que que eu tenho de similar? Isso daqui, então, isso daqui é o morph. eu vou encontrar, tanto em, eu pergunto a você, quanto, você pergunta a mim, eu pergunto a vocês, vocês perguntam a mim, Pesquisa, pesquisa, vou encontrar isso daqui também em profundidade, profundo, tá? Outro exemplo que tem aí, ter, tá? Ter e não ter, ter e não ter. O que que permanece aqui? A configuração de mão, tá? Como morfe. No caso do sinalico alomórfico, além do que já expusemos no tópico anterior, queremos apresentar mais alguns exemplos antes de reformular a nossa estrutura para a articulação da língua de sinais proposta em nossa tese doutoral. Lembrando que o alomorfe são ah, ah, ah, ah, morfemas que são operacionalizados por vários morfes, tá? Dois ou mais morfes, tá? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, são quatro exemplos. Olha só, o primeiro, tá? Pedagogia, pedagogia, tá? Então, eu tenho um morph, outro morph. dois morfes operacionalizando um morfema. Tem o um alomorfe aqui. A mesma questão do pedagogia no professor é o mesmo fenômeno, tá? Eu posso categorizar da mesma forma. O outro exemplo é sala, sala, onde eu tenho um morfe, outro morfe, outro morfe. Três morfes no total. Então, três morfes operacionalizando um morfema, eu vou ter, então, a questão do alomorf. Um fenômeno semelhante em outro sinal, Quadro, tá? Quadro. É a mesma coisa. Um morfe, dois morfes, três morfes. É a mesmo, o mesmo tipo de, de ocorrência, tá? Nossa ideia inicial na tese, portanto, era operacionalizar a primeira articulação da Libras partindo da noção de que o morfema pode ser realizado por unidade de sentido indivisível e por unidade divisível. As partes divisíveis chamamos sinalicos e os dividimos em duas categorias, sinalico morfêmico e sinalico distintivo, conforme já mencionamos no início desse ensaio. Com nossa maturidade, essa ideia ganhou novos contornos, sem abandonarmos a premissa da experimentação, Respeito à modalidade da língua de sinais e comprometimento com a cientificidade da, do tema. Aprofundamos nossos conhecimentos e chegamos aos resultados delineados aqui até o momento. Para encerrar, então, queremos reexpor nossa estrutura linguística com a qual, re retomando o postulado da tese... Iniciamos esta parte do nosso empreendimento enunciativo. A seguir, então, a nova estrutura linguística da língua de sinais, incorporando as novas descobertas. E aí, né, essa é a nova estrutura, né? Vamos, é, parte por parte, expor. Enunciar lema menor parte do discurso verbal que congrega sequenciamento sintagmático. Ah. Uh... Seguiu a estrutura? Então, o enuncialema é composto por sinalemas, itens lexicais da língua de sinais. O sinalema, mínima parte de um enunciado, morfema que pode ser realizado por um morfe ou por alomorfes. Uh, sinalico, partes nas quais um morfema, sinalema, pode ser articulado. sinalico mórfico, morfe. Parte de um sinalema que contém sentido. Sinalico-alomórfico. Alomorfe, parte de um sinalema com valor distintivo. Veja que a gente ainda mantém né, as nomenclaturas e certas definições. Parâmetro. Conjunto de paremas que compõem os sinalemas, porém, não apresenta sentido em si mesmo. Tá? Não é possível dizer que uma configuração de mão signifique alguma coisa, tá? É preciso que esteja em contexto isso para significar. Parema, mínimas partes de um parâmetro, ou seja, unidades linguísticas mínimas. Assim sendo, temos a seguinte estrutura na decomposição linguística estrutural. Sinalema, menor parte do discurso composto por um sequenciamento sintagmático, ou seja, um enunciado oração composta composta por sinalemas, itens lexicais da língua de sinais. Sinalema, mínima parte de um enunciado ou oração da língua de sinais, também chamado de morfema. Sinalico, partes nas quais um morfema pode ser dividido. A articulação de um morfema dá origem a dois tipos específicos de sinalicos. O mórfico, ou simplesmente morfe, e o alomórfico, ou somente alomórfico. Parâmetro, conjuntos de paremas que forma a unidade de medida das línguas de sinais, cuja combinação dão origem aos sinalemas. Paremas, min, é, mínima parte de um parâmetro, ou seja, mínima partes, mínimas partes das línguas de sinais. E assim a gente é, cumpre o nosso objetivo de ler e comentar o capítulo 2 do livrinho, que não serve para calçar, né, escorar uh, portas, mas serve para calçar com eficiência mesas mancas, cadeiras mancas também. É isso, pessoal, ficamos por aqui, e eu abro para os comentários, perguntas de vocês, se houver. Só esperar nos comentários. Hein? <risos> Vamos lá, pessoal. Hoje estou sem perguntas, sem comentários. Tô... <risos> certo. Uh, bom, uma, per um, uma pergunta para vocês: Será que serve para alguma coisa essa, esse, esse negócio todo? acho que sim né uma coisa eu vou dizer professor começou a fazer muito sentido agora né Luzinete? agora okay. o negócio ela fala pergunta para mim eu falava Luzinete, assim Luzinete, ainda o que a gente tá fazendo lá eu não sei mas daqui a pouco a gente vai descobrir tô descobrindo é, esse, esse capítulo do, do livro, ele é muito técnico sobre a linguística da, da língua de sinais né? é, ele mergulha a, não só na morfologia, mas também na paremologia, na fonologia da língua né? se vai virar alguma coisa mais séria que isso, mais profunda só o tempo vai dizer né? pode ser só o delírio de uma cabeça que não se contenta com o comum, né, mas é, eu continuo estudando, né, o plano para 2023 é voltar ao estudo da gramática, tá, não só da gramática da língua de sinais, mas também da gramática é, da língua oral, para poder é, é, é, compreender melhor as coisas lá no geral, tá, para poder vir ver o que que a gente pode é, pensar na língua de sinais com esses princípios da linguística geral, da gramática geral. Né? É, e aí a gente ter maiores conteúdos, porque o que tem, você abre o livro da, da deusa né, para você ver sobre morfologia, tem pouquíssima coisa. Você abre o livro da Lucinda para ver sobre é, fonologia, é pouquíssima coisa, sabe? Você abre o livro da, da Ana Regina Campelo, eu gosto da Ana Regina Campelo, mas, sinceramente, quando ela vai falar de fonologia, quando ela vai falar de morfologia, sabe? Um, um grandíssimo tiro no pé. Eu tenho um livro, né? Onde ela vai falar de morfologia, né? E aí ela vai falar, dizer que o morfema é a combinação de, de parâmetros para formar um núcleo de sentido. É, ela não está de tudo errada, mas não é só isso. Né? Quando a gente estuda morfologia, a gente estuda também, não deixa de estudar a estrutura dos sinais, a composição, a derivação, uh, no caso da Libras, a incorporação, a gente estuda função gramatical, Tá? a gente estuda categoria gramatical substantivo, o que vem a ser um substantivo, né, a professora Maria Emília, ela, ela faz na dissertação dela um, um, um apanhado bastante é, interessante das classes gramaticais se vocês me permitirem eu vou até abrir aqui para exemplificar né? é, nossa, não, não vou abrir não Deixa para outro dia, já, já deu nove horas já, né? É hora de dizer tchau. Ai, quer deixar a gente com o bichinho querendo saber o que que ia dizer e não disse. Diga logo, professor. Oi, oh, gente. Completa Vamos ficar... essa frase. Vamos ficar muito tempo aqui. Deixa eu abrir o arquivo, então, porque de, de cabeça é, eu posso repetir, mas não com a riqueza de detalhes. Vocês sabem que a Maria Emília é minha orientanda da área de Libras, né, fazendo um, uma dissertação de mestrado aí muito bacana sobre é, sinais do dicionário do Capovila tá? é, e do dicionário do Flauzino José da Gama. E dicionário de 2019, dicionário de 1875. Uma pesquisa... Muito boa, vai ser qualificada dia 13 de dezembro, né? Estamos a 12 dias da qualificação, né? Tá abrindo aqui, tá, pessoal? E com toda certeza uma dissertação que vai entrar para a história né dos estudos é, linguísticos da Libras, porque é bastante inovadora, não só por fazer a, a, a análise comparada da, da, da língua de sinais, como também fazer a, a documentação, o registro, né, disso. Isso é muito importante a gente frisar, né? Bom, tô chegando aqui, vamos lá. Ah, vamos ver o que que ela diz, olha, sobre as classes gramaticais. Substantivo, classe de sinalemas que dá nome às coisas e seres. Verbo, classe de sinalemas que do ponto de vista semântico possuem noção de ação, estado ou processo, podendo também indicar, do ponto de vista sintático, a função de nucleação do predicado de uma oração. Olha que interessante. Pronome. Classe de sinalemas que acompanha substantivos, podendo, inclusive, substituí-los. Adjetivo. Classe de sinalemas que tem como função modificar um substantivo, adicionando a ele uma qualidade. Adverbio. Sinalema invariável, que tem a função de modificar um verbo, um adjetivo, outro adverbio ou uma frase. Classes gramaticais e suas definições. É claro que a gente tem outras classes. Aí, por exemplo, do numeral, né? Certo? Certo. Então, é, se, se algum dia esses estudos todos meus aqui vão ser notados, só o tempo vai dizer. Né? Mas que a gente está fazendo um esforço né, para sair um pouco do comum né, da, daquilo que é, é ao mesmo tempo dito e não dito, né, pelos grandes nomes aí que não, não colocam em seus em suas obras, mas não não com a profundidade e com o detalhamento merecido, né, é, a gente fica inquieto e vai de alguma forma estudar, tentar compreender e trazer tra, tentar trazer, né, para a, a nossa prática, né? Tomara a Deus que algum dia, né, apurar esse caldo todo aí sobre alguma coisa que a, se aproveite. Alguma coisa mais, pessoal? Algum posicionamento mais? Comentário sobre a aula de hoje? Só ah, quando a colega falou aí que agora tá fazendo sentido... Colega, é assim mesmo, volto te falar, que no começo a gente fica assim, depois começa a fazer todo sentido. Eu lembro no começo, quando eu ficava falando, falando, guardo, é a Gente, pensa no quanto eu sofri, para até eu vou entender essa questão de primeira e segunda articulação. Mas foi uma dificuldade, eu não conseguia ver o que era isso, primeira e segunda articulação. Por quê? Na época... Parece uma coisa. Hoje eu paro falando de gente que é absurdo, né? Eu já era formada em pedagogia. Mas até então eu não tinha definição de fonema nem na, nem na língua portuguesa. Eu não compreendia totalmente o que era um fonema na língua portuguesa. O que era essa primeira e segunda articulação na língua portuguesa. Então eu tive muita dificuldade para entender na língua de Sinai. Só que as duas coisas veio juntas, as duas compreensões. Isso para mim foi maravilhoso. Hoje, quando eu faço a primeira e segunda articulação, né? de pensar o quanto que eu sofria para aprender na língua de Sinai, porque eu não compreendia nem na língua portuguesa. Entendeu? Então, assim, é, é complicado, né? E eu, eu sofri bastante, eu ficava... Aí o professor conversava assim, eu vinha para casa, meu Deus do... Eu ficava, assim, às vezes eu vinha até no ônibus. Gente do céu! Primeira articulação, eu não conseguia ver, não visualizava nada, assim, aí com o tempo aí vai fazendo sentido até que o trem se consolida mesmo. Tá vendo aí? Tá vendo aí, Ele já... Olha esse bichinho que ele lança, sabe? Deixa a gente inquieta, né, Áurea? Uhum. Olha, eu, eu, eu já, hoje mesmo o colega lá estava falando, o Luciano, porque esses dias a gente conversando, eu falei, Luciano, era 2h40 da manhã já, e eu sentada aqui nesse lugar, é, resolvendo a atividade, e eu falei, não posso sair daqui, senão isso vai ficar, ó. Martelo. Aí eu falei para ele, Luciano, o que que eu estou fazendo aqui? É esse bichinho que ele lança. Aí ele começa a trabalhar, assim, sabe? Questionar e a gente vai, vai devagarzinho, com muita dificuldade, né, Aure? Mas a gente vai compreendendo. Vai passando os dias, os momentos, as horas, a gente vai compreendendo. Eu estou bem Sim, nessa, nessa caminhada aí, sabe? Eu estou bem nessa caminhada. Sim. Uhum. é De grão em grão, né? É de grão em grão. Uhum. É de fonema em fonema. É de morfema uhum. em morfema. Uhum. <risos> Isso. Né? É de a, a gente precisa mesmo construir essas noções. Por exemplo, é, para mim, né, é inadmissível o que aconteceu numa banca de concurso, né, selecionando professor para atuar no Letras Libras. Ah, o, o, o egresso do curso de Letras Libras, o curso que eu atuo, definir o fonema como a mínima parte da língua que contém sentido. Sabe, eu quase tive uma síncope, eu quase caí da cadeira, juro para vocês. Falei, não, pelo amor de Deus, eu preciso assumir essa disciplina no curso, não é possível. Um egresso do curso que eu atuo com essa definição de fonema, o que, que o professor dessa disciplina tinha na cabeça? Né? E o que, que o, o candidato também, né? chama atenção para isso, o que o candidato está pensando na vida? Porque basta dar um Google que você encontra a definição, e aí fazer a transposição para a língua de sinais não é um bicho de sete cabeças. Né? Qualquer pessoa minimamente instruída consegue. Né? Falei, não, eu, eu, preciso, eu preciso assumir a disciplina, Minimamente as disciplinas de fonologia e uma da, da do curso. Porque será que é, é só eu que percebo essas coisas? Que percebo que, que, que é, é, é, é, é sinal composto na Libras, composição, na, na, na formação do sinal, na criação do sinal, não é só escola, que tem casa mais estudar? que tem outras formas de composição, composição por aglutinação, composição por sobreposição, justa posição, né? Você não sabe olhar para um morfema e extrair quais são as partes deles que evoca um sentido, né? Isso daqui, pôr do sol, é um núcleo de sentido só ou eu tenho a condição de encontrar esses núcleos de sentido isoladamente em outros sinais, né? Pôr do sol. É o morfema no todo. Mas esse sol aqui representado, ele é? Sol aqui é? é. Tá? Essa ação aqui é descer isoladamente, independente de ser o sol descendo, ou ser uma pessoa descendo, ou uma pessoa descendo. Essa ação de descer pode ser representada dentro da Libras, isoladamente, sem ser o pôr do sol. E esse braço configurado dessa forma aqui, como o núcleo de sentido, o horizonte no qual o sol se põe, eu posso encontrá-lo em outros sinais. Posso, né? Dia. Fechar a janela. É o mesmo. É o mesmo elemento linguístico. Patente da janela. É o mesmo elemento linguístico para o horizonte no qual o sol se põe. Percebe? É, é, é, é essa visão, é essa percepção que eu tenho que ter em relação à língua. E eu só consigo ter se eu der um mergulho no sistema da língua. Aí eu vou ter que me afastar das mãos do surdo, sinalizando eu vou ter que me afastar, eu vou ter que me abstrair das mãos e mergulhar no sistema da língua para entendê-lo. Aquilo que eu já falei para vocês, né? Pode dois meses, assim? Não pode, né? É assim, dois meses. Então, esse dois aqui é diferente desse dois. Não é a mesma coisa. Vou perguntar para o surdo... Se 2 é igual a 2, ele vai me dizer que é igual. Na cabeça dele pode ser, mas no sistema linguístico não. Quando você perguntar para esse mesmo surdo que falou que esse 2 é igual a 2, se você perguntar para ele, então pode? Pode? Ele vai dizer para você não. Então, se não pode, é porque são coisas diferentes. O linguista ele é, ele precisa ser capaz de ter esse olhar sobre o sistema linguístico, sobre a língua. E é um olhar linguístico. Tá? Não tem como fazer de outra forma. Tá? Eu sei tudo a respeito de morfema, de, de morfologia? Não sei, gente. Eu sei um pouquinho. É muito pouco, e insignificante. E pode ser, vou falar para vocês com muita sinceridade, pode ser que o que eu acho que sei em relação à morfologia, à fonologia da língua de sinais, não seja um saber. Tá? Que eu pense que eu saiba alguma coisa e na realidade eu não saiba é nada. Tá? No entanto, como vocês puderam perceber na aula de hoje, eu levanto algumas hipóteses. Hipóteses que os grandes não levantaram até hoje. Que devem a área da língua de sinais. Devem a área de língua de sinais. A língua de sinais tem o seu status linguístico comprovado. Logo, tá, ela apresenta os mesmos níveis, as mesmas categorias, quiçá algumas a mais por causa da sua modalidade, que as línguas orais o que a maior parte do povo sabe fazer nas suas dissertações e teses, seus artigos e livros, é na língua oral, na língua portuguesa, né, a variação linguística é assim, aipim, mandioca, macaxeira, na língua de sinais também tem, porque e no Rio de Janeiro o avião, e em São Paulo e no resto do Brasil o avião, então tem variação linguística. Eu não quero saber se a Libras tem porque a língua oral tem, ou vice-versa. Eu quero saber qual é o nível linguístico desse fenômeno. O que é que está por trás da variação linguística? O que é que está influenciando isso? Qual é a categoria? Eu quero saber linguisticamente dentro da língua, o que que é, sabe? É, é, é isso que me incomoda, não é fazer comparações, né? Na minha tese, eu não faço, em alguns artigos, bem no início, quando eu comecei a publicar, eu fiz muita comparação, hoje eu não faço mais. Nas dissertações que eu estou orientando, nenhum dos orientandos que falaram sobre libras Franciele, Maria Emília, faz, faz esse tipo de analogia, tá? Na língua oral, na língua portuguesa, na língua de sinais. Não, não deixei fazer. Não precisa. Stokoe provou que a língua de sinais é língua. Ponto final. Você quer questionar alguma coisa? Vá questionar o Stokoe, não a mim porque eu não vou aceitar o seu, o, o, o seu questionamento. Aliás, eu vou provar para você, né, por meio da dupla articulação, da primeira articulação da língua e da segunda articulação, que eu consigo fazer, consigo inclusive transcrever fonologicamente e morfologicamente os sinais da Libras, eu vou provar para você que a Libras é uma língua, que a língua de sinais é uma língua. Os demais questionamentos guarda para você e para Estocolmo. O dia que você vê ele por aí, né? ele baixar em algum centro por aí, baixar em algum médio por aí, você pergunta a ele. Né? Desculpem o desabafo, mas para mim as coisas têm que ser racionais, têm que ser muito lógicas. Afinal de contas, eu sou escorpiniano. Né? E sou escorpiniano do terceiro dia do primeiro decanato. É o supra-sumo, é o melhor escorpiniano que existe. É então, isso. Mas, é, é, a gente, hoje, depois que, igual você está falando, eu fico revoltado, eu, como que eu já estava fazendo para ser professor substituto, ou seja, formado na área, não tinha essa compreensão conceitual que parece, depois que a gente sabe, parece algo tão simples, né? Uhum. É igual eu falei, eu já era pedagoga, e eu não compreendi a questão da, da, do, fonema, do fonema na língua portuguesa. Mas nessa pra questão, ele... Áurea, é, é, é compreensível para a gente, porque a área de formação do pedagogo não é uma área de formação linguística, não é uma área para a formação de professor de língua. Professor ah. de língua tem que saber. Então, professor é isso, de língua é isso que eu ia tem falar. que saber. Isso que eu ia falar. Inclusive, eu acho que é uma lacuna grande na formação do pedagogo. A gente não tem uma disciplina de fonética, por exemplo, né? Eu fui Sim. ter essa, essa clareza quando, apesar de ser da Libras, mas é, a disciplina de fonética, quando a gente teve na Libra, ela primeiro faz, ela pega o geral, né? E só lá que eu fui ter a clareza do que era a tal de fonema. E é uma carência que eu acho, porque a gente, quando vai lá alfabetizar a criança, a gente precisa ter essa compreensão, até porque quando... Ai, eu, agora o que mais se fala é consciência fonológica. Aí todo mundo agora fala em consciência fonológica, mas sequer compreende o que é essa tal consciência fonológica. Eu vejo assim, o colega fala consciência fonológica, mas também não tem a compreensão, é nítido que não tem. Se for Sim, falar, essa... ela não sabe o que também é um fonema, eu vejo uhum. isso. Essa consciência fonológica, ela nasce a partir do momento que você consegue olhar para a língua e você consegue dissecar a língua. Você entender que no, na palavra casa, ser é um fonema, a é um fonema, S é um fonema. A consciência fonológica começa daí, depois vem coisas mais profundas, como, por exemplo, as, as possibilidades e as regras para combinação. Por exemplo, é, você não utiliza M né, na grafia, por exemplo, antes de P e B. Isso é uma, é, é, tem a ver com essa consciência. Fonológica. E isso surge no estudo fonológico. Eu, por exemplo... Aí eu acho que também vem aquela, assim, é, um, é uma deficiência que vem muito grande desde lá da, da escola. Eu não lembro qual é a série que a gente estudava, na né, época era a série, né? Que tinha aquelas atividades que falavam de fonema e letra. Eu nunca compreendi, ninguém então, conseguia me explicar por que, que algumas palavras eu tenho tantas letras e tantos fonemas. Não é igual. Não é igual. Tem vez que eu tenho menos fonema e mais letra. Outra hora eu tenho mais fonema e mais letra. Eu fazia aquilo mecanicamente, eu nunca entendi, eu não sabia, por quê. o que é esse tal do fonema que às vezes é mais que letra e às vezes é menos que letra? Era tudo mecânico. Eu acho que o professor também ensinava mecanicamente, porque eu nunca uhum. Sim, sim. Ah, a gente é fruto dessa, dessa educação. né A gente, por exemplo, a, a fala tanto em parâmetro da língua de sinais e a gente ignora, por exemplo, que uma vogal, a vogal E, por exemplo, ela pode ter cinco parâmetros na constituição dela, ou seja, ela é um feixe, né? ela é um feixe sonoro, e esse feixe sonoro, cada um é, é, de, desses elementos que compõem esse feixe sonoro, cada um deles é disjuntivo, é distintivo, um, um, um, um, um, um é, não é igual ao outro, porque senão não, não, não surgiria como valor, e, e eu acho engraçado que isso é tão importante que quando a criança está lá aprendendo, por exemplo, quando ela começa a perceber o som, aí se fala uma palavra, ela, apesar de que a gente faz pelo menos a distinção do som do, do uê E uê. e o E. E o E. O E e o E. Mas ela aprendeu o E. Aí quando vem esse som aberto na palavra, Gente, ela, você pode falar qual que, quais são as vogais, ela fala a vogal. Se ela se lê ela A, E, I, O, se tiver o som E na palavra, mas, ele, mas leva aquele tempo para ele distinguir. Agora, se ela lê A, E, I, aí se falo B, ela também faz a mesma confusão. Falei, Gente, como que isso é tão importante? Sim, influencia muito. Né? E na língua de sinais, com toda certeza, né? é, é, essa consciência fonológica, né? criar consciência dos elementos mínimos que são é, é, é, operacionalizados pela mente na execução de um sinal, sabe? dá uma clareza gigantesca para o uso da língua. Tá? Quando você fala de uma análise fonológica na Libras, quando você operacionaliza a língua, a Libras, não com a ideia de que o parâmetro é o fonema, mas que o parâmetro ele é divisível em partes menores, e você conhece essas partes menores, é, gente, é extremamente mais simples estudar variação linguística, né? você olha para uma determinada variação, assim, de cara você fala assim, essa variação linguística ela é fonológica, você sabe categorizar imediatamente, é só identificar, né? Mulher e mulher. Isso aqui é uma variação fonológica, no nível fonológico. Né? Para você comparar isso daqui, para você fazer uma análise comparativa, coisa mais simples que tem, você faz em dois tempos. O aluno que não tem essa consciência, você passa com ele 60 horas de uma disciplina, e corre o risco dele sair do outro lado da disciplina sem conseguir entender. Porque a gente tem um ensino de fonologia da Libras deficitário, extremamente deficitário, tá? E aí, óbvio que isso vai implicar também no ensino de escrita de língua de sinais, né? Os alunos têm dificuldade de aprender a escrita, porque eles criam primeiro a consciência de que a menor parte da língua, né, a menor parte que você tem dividindo um sinal, é o parâmetro. E aí você ensinar para ele que o polegar tem suas configurações, os dedos têm a sua, as suas configurações, que uma locação divide em ponto de articulação e ponto de contato, gente, dá um que quiprocó danado. É uma dificuldade uhum. enorme. Uhum. Alguma consideração mais? Já estamos chegando uhum. a nove e meia. Uhum. Então, ficamos por aqui, pessoal. É, gratidão pelo momento, pela oportunidade de aprender, tá? Porque é isso que vocês me oportunizam, tá? É aprendizado. Cada vez que eu falo que eu comento né, essas obras, é, por mais que seja só um calço de mesa manca, né, uh, eu aprendo um pouco mais e vocês me oportunizam isso. Para o próximo encontro, a gente começa o capítulo 3, que tem um título bastante filosófico, né? Estese do Ser, do esgotamento do espetáculo das sombras, convergência... A iluminação da visão, divergência. Profundo, né? Vem coisa boa por aí, né? Na sequência. Pessoal, meu muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. A graça de nosso Pai Maior a todos nós. É, boa, noite. Ah, é, boa noite. Boa noite, boa boa noite. noite bom boa final noite. de semana para vocês. Bom final de semana, semana. Torcer amanhã, bom jogo! <risos>